Olá, se você caiu nesse vídeo somente porque você está procurando como limpar a sua máquina Dolce Gusto da Nestlé Nesse momento eu peço compreensão de todos porque eu achei que era Nestlé, mas é nesse Café. Ok, prosseguindo Esse é o vídeo ideal para você Se você quer algo mais formal, há outros, vídeos no... há outros vídeos no YouTube Porém, esse é um vídeo totalmente informal aí, deixa eu parar a música. Pronto, parei a música. Hoje eu vou ensinar como descalcificar a maquininha Descafé do Gusta. Aqui está, provavelmente a sua máquina também está assim e você caiu nesse vídeo. O que vamos fazer? Bob, o que vamos fazer? Precisamos limpar a máquina. Quando ela está com esse laranjinha? Porque ela precisa ser limpa. Então, é, precisaremos de uma máquina, água, eu vou fazer da forma mais simples possível e mais rápida, porque eu acho que, que é isso que nós precisamos. Ignore a bagunça, porque essa é a vida real. Acabei de fazer uma cápsula de mocatino canela, tá ali em cima da mesa. Olha lá, a bagunça. São duas lavagens. Primeiro a gente vai aqui na rodinha, né? Vai indo, indo, indo, indo. Vem aqui. Quando ela vem aqui, você vai pro lado. E vai girando. Quando deu, começou a piscar, para você descalcificar, elas faz o quê? Você só clica aqui Clica como se fosse um mouse Você vai apertar Eu falei que esse vídeo era meio informal, deixa eu falar para vocês Eu esqueci que antes disso você tem que colocar Porque eu já tinha feito várias calcificações, descalcificações nessa máquina Porém você tem que colocar esse tipo de produto que eu vou mostrar para você aqui agora É esse produto que você tem que colocar, por quê? Se você não colocar ele, aí vaza um pouquinho de água, mas não tem problema A água ela continua caindo no caneco é que realmente eu esqueci de colocar, mas o certo é pôr, porque aí ela direciona diretamente no caneco. Toda a água que você colocou aqui, ela vai cair aqui. Devagarzinho, ela fica... ela vai cair aqui. Eu vou deixar o processo completo pra vocês, só pra vocês verem. Uma eternidade depois Pegamos um café, porque Eu fiz um café aqui Hum, O melhor dessa marca é o Mocatino Canela Se você tem um adulto de gosto Nunca tomou o Mocatino Canela, tome 12 segundos depois Deixa um barulho estranho, hein Ah, meu Deus, acabou a água é no, ali atrás. Ó, vou jogar essa água fora. Vamos ser vida real, né? Quando ela acaba a água, faz o quê? É normal acabar a água. Por quê? Acabou o recipiente, a água do recipiente aqui, você vai colocar mais. Você vai encher. Aqui é tudo com tupperware. Eu tô pegando da torneira porque aqui em casa é... é posto artesiano. O ideal é água filtrada, tá? Pronto, vamos continuar. Aí, ó. Beleza, agora tá piscando. Quando tá piscando é pra você continuar, entendeu? Deu tempo de você colocar água lá atrás, você continua aqui. Só clicar no... Na xicrinha. Que aí ela vai continuar o serviço dela. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã, amanhã com certeza. Um dia quem sabe. É muito bom. Mocatino canal melhor. Que sono, meu Deus! O tamanho do nariz da pessoa. Oh meu Deus, fez um barulho estranho! Aqui acabou a água. E, e aqui é, o negócio tá chorando. E aqui tá piscando. Vou jogar essa água fora. Água fora. Oh meu Deus, será que sua máquina está limpa? Sim, minha máquina está limpa. Então é, é isso, gente. É, eu utilizei somente água para limpar a máquina. Não achei nada no, no manual que diz que tem que ser com com vinagre de, de álcool Acredito sim que fica um pouco mais limpa, porém é, dessa forma é simples Então, só para recapitular Então, é, precisaremos de Uma máquina Água é, Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha sido prático Porque eu sou muito prático e gosto de ajudar de forma rápida Eu gosto de ser rápido De, de agilizar as coisas Então é isso, gente Espero vocês no próximo tutorial de como construir uma casa. Brincadeira, mentira, porque eu não sei como construir uma casa. Falou!